A seleção encontra-se, tivemos o primeiro dia ontem, todos motivados. É um grande prazer para os 26 convocados estar cá. Iremos começar a trabalhar da melhor maneira para preparar já este primeiro amigável com a Nigéria. Sobre a questão Ronaldo, pouco a dizer, não é a primeira vez que um jogador chega à seleção um, com algum tipo de problema no clube, mas uma das, uma das vantagens de chegar à seleção é que isso é tudo anulado, porque pensamos todos primeiro naquilo que é o objetivo coletivo, portanto, pouco a dizer sobre isso, porque não, não há grande problema. Não há muito a dizer sobre esse tema, um, como disse anteriormente, quando chegamos à seleção, um, é um outro grupo, é, um, um, um outro, é outro grupo de trabalho, portanto, não tentamos focar-nos naquilo que é, que é o mais importante, e não acredito que traga mais pressão nem para, nem para o resto dos jogadores, nem para ele. Estamos todos habituados a lidar com uma grande pressão. Acho que jogar no, no Mundial uh, uh, é um sonho para muitos e, e isso só acarreta grande responsabilidade. Portanto, não, não, não acredito que traga mais pressão a ninguém. Honestamente, não acho que seja muito diferente. Todas as, as vezes que vem à seleção, as primeiras perguntas são quase claro, sempre sobre o Cristiano. Portanto, <risos> honestamente, não, não falando de timings, uh, as atenções estão sempre sobre ele, não, não é uma novidade para nós, nem para mim, nem para nenhum companheiro nosso. Eu acredito muito que seleção é momento, então uh, os, os dez jogadores que se vão estrear numa fase final também é muito fruto do, do trabalho que fizeram. Um, como, como, um, como um dos jogadores mais experientes até neste neste tento sempre passar uma mensagem de, de confiança, uh, de acreditar naquilo que são as nossas ideias, que um, para se ganhar títulos é preciso, acima de tudo, ter um, ter um grande grupo, e sem dúvida que, que Portugal tem, um, tem uma seleção que nos faz sonhar e acreditamos todos que é possível conquistar, conquistar este Mundial.